Okay. ok? Deixa eu falar essa. <risos> <da risos> top na balada. Faz assim com os peitos de novo, tá ótimo. <risos> What's up galera? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a vagabunda da minha amiga. <risos> <risos> Brincadeira, não. ela é. Essa sim eu posso dizer que é uma santa. <risos> e já. Te... Eu não sei exatamente sobre o que eu. Sou... <risos> eu só tenho amigas, eu tenho poucos amigos. Porque a maioria dos meus amigos são os falsos. Né? Verdade. Ai! A gente Ai. se ama tanto! Na verdade ela é minha vizinha também, então é uma amiga vizinha. Gente, é bem legal ter uma amiga. Porque é tipo assim, ó, tu sai na janela e tu grita Aline vem aqui! E ela vem correndo. Aí o bom dessa minha amiga é que ela tem uma livraria. E daí tu tá lá no pior momento, assim ó, no momento que tu uhum. mais precisa de uma caneta. Traz uma caneta pro telinha entrega. <risos> Aí vem e não vai mais embora, <risos> né? chegou outra amiga. Sabe como que eu convenci a ser minha outra amiga pra chegar aqui, pra ela vir fazer o vídeo? Eu disse, Carolie, vai ter pão de queijo, vem! Ela veio. Aí pra Aline eu disse, a Aline tem wi-fi na minha casa, ela veio correndo. Eu <risos> tô Wi-Fi. Eu já volto vou... <risos> <risos> Outro motivo bom de ter uma amiga que mora perto da tua casa é. Uh, por exemplo, a gente faz faculdade a 30 km daqui, porque na nossa cidade ela é tão pequena que você pode imaginar o tamanho do seu cu. É assim. Uh, então a gente faz os trabalhos da faculdade todos juntos. E a gente fez um vídeo muito legal pra faculdade, assim, falando sobre drogas. <risos> Pra você ter noção, a Aline foi tentar gravar o vídeo ela <risos> levou uma chinelada e uma carteira de cigarro na cara Então é bem legal, é bem divertido fazer um vídeo com ela. E outros tantos vídeos, né? Nossa, quantos vídeos. Pra te ter noção de tão legal que é ter uma amiga que mora perto da tua casa, que numa sexta-feira de noite a gente ficou sozinho. Que <risos> juntou Roger, Aline e Vodka. Fodeu. Uh, então o que aconteceu... <risos> e brigas, né, com nossa, relacionamentos. relacionamentos. O meu ah. não, né? Eu não tenho relacionamento Bem, o único eu... relacionamento que eu tenho é a Joy tchau. <risos> Falou, o se fodeu na minha, hum. sabe? Então... Aí ela veio aqui e a gente fez tanto do vídeo Tanto, tanto, tanto vídeo Mostra aí beleza. Eu vou botar um vídeo pra vocês verem aqui, ó Só não, pra ter aquele, que Menos tá aquele, né? Menos aquele, né? Hum. Aquele ela tá faladinha <risos> <risos> sobre a sua experiência de vida? <risos> a experiência de ser teu amigo. Tua amiga. Qual é a sensação de ser amigo? Que Uma move? merda. De ah, um É. <risos> não é legal. Não é legal porque ele grava tudo, sabe? Ai, a gente vai pro planeta, nossa. A gente não vai fazer um vídeo lá no planeta. Ó, oh, sexo na praia. <risos> <risos> não, Lindo é que a gente... Ó, oh, chegou a Meretriz. Repara quanto tempo ela vai tocar esse interfone. Bastante. Opa. É, pois é. Vai, gente, aí. Sozinha. <risos> que deu. Ai, nenê. O que a gente de Eu não sei se você consegue ver a bunda dessa pessoa que é gigante. Ai, meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Então oi uma... vagabunda, como você tá? Eu só tô <risos> Até porque.. Essa é a peça que também mora perto da minha casa, só que ela não tem uma livraria. Nossa, hum. é. eu não tenho uma livraria, tua mãe tem uma livraria. É, duas. <risos> não vou comentar Tão <risos> <risos> <risos> engraçado de quando de a Lina tá de olhando pro lado pra <risos> acontece uma coisa tão <risos> engraçada. A <risos> Lígia tá toda de estreia E daí dona, nada, a Carolina, pra quem não sabe, ela é cantora Até se você quiser seguir o canal dela Você pode seguir, só tem um vídeo lá, mas ela Posta a maioria dos vídeos no do Facebook, tá? Pode. É porque eu não tenho criatividade Tem nenhuma. dois vídeos Meu só canal, Crolê! Crowley, Crowley. ai meu Tu conhece, gatinho, né? Não não ah, nós Nojo <risos> Caralho Que <risos> <risos> demônio Grossestão Nojo <Nois. risos> Que gatinho é, sem mim. Tá. Próximo, a gente a Lisa ali. Tem um script? Não tem script, o script somos é. nós. Eu vou script. É. O Harold oh, tem uma uma foto minha, galera. Né? Oh. Ó. A Carol também tem um aviãozinho no queixo. Oh. Né? Isso é. Ah, ela vai fazer cirurgia. Vai vai deixar de ser homem. Tem <risos> uma tiara no meu quarto, gente. Sabe por quê? Porque eu sinto que eu sou sexy dormindo de tiara. Ai, que ridículo. Ai, Ai, que dico. ridículo. O momento que você fala, você fala banana, todo mundo te chama, acho que você chama uma pessoa de macaco. Obrigado por prestar atenção. É horrível aquela mulher que botaram fogo na casa dela. Achei ridículo, ridículo. É. Ridículo é pedir desculpa pro cara e o cara não desculpar ela. Nossa. Mais ridículo ainda. Não. É, uma atitude super puta. A mulher é. tá se metendo demais. É. Não, eu acho que... Por que aqui do lado, minhas amigas gritam? Eu tô ficando surdo, gente. Eu tô ouvindo assim, eu quero ouvir assim. Senta, senta no meu pé. Ó, oh, foi mal. Senta, senta no meu... Pé tá de novo. Olha é isso. Ai. Tu imagina a minha mãe quando ela tá aqui em casa, como é que ela fica ela... Ah, de nós, ela gosta. Ela gosta da Carol, porque a Carol vem aqui em casa, ela eu come... Em casa na Chica da Silva. Ela daí. come e ela lava louça. Já a Aline, ela deixa o prato na cozinha, sabe? <risos> meu Deus, meu sério, meu Então, galera, eu acho que vocês devem ter gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês dão um like no vídeo. Eu tô tentando falar assim, eu sou querida. Se quiser seguir a Aline do Twitter, você não vai poder, porque ela não tem. <risos> Arroba não uso. Arroba... <risos> Uh, se você quiser seguir a Carolia, arroba Carolia, eu vou botar claro. aqui porque é difícil você entender eu sei. Arroba Natasha para Arroba Natasha Liana pra nossa <risos> câmera linda. Porque a gente ficou mais tempo divulgando e fazendo um vídeo legal. Não, porque nós só só mais estamos terrível. gravando antes de você chegar. Tu, na... tu gravou sem mim! Sem você, não tava Por chegando! Que? Ah, não. ah, ela arrancou não. meu piercing vagabundo! Ela arrancou meu piercing! Não. Não, não. Sangrando isso! <risos> Mãe, aconteceu, eu menstruei. É hoje, por hoje é isso, gente. Meu dedo sangrando tá dando tchau pra vocês. Tchau! Beijão, beijão menstruado, tchau. tchau. Se quiser me seguir no Twitter, se quiser me seguir no Instagram, é arroba também, então, muito obrigado. Você como é? elas, assista, goste, compartilha e me ame. Obrigado